Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que é um fenol? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma simples e rápida o que é. O fenol se caracteriza pela presença de uma ou mais hidroxilas Ligadas a um anel aromático. O fenol mais conhecido é a criolina, utilizada como desinfetantes hospitalares e também domésticos. O seu grupo funcional é o seguinte: AROH, onde a hidroxila vai estar ligada diretamente ao anel aromático. Agora vamos ver como é a sua nomenclatura. A nomenclatura do fenol é a oficial, dada pelo PAC. Então, é a posição da hidroxila, né? Do OH, mais hidroxi, mais o nome do aromático. Quando houver necessidade, igual nesse exemplo aqui, de fazer a numeração, a gente vai começar pela hidroxila e vai seguir no sentido de menor número, né? Ou menores números. Então, a gente vai começar aqui, ó: 1, um, 2. Três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos dar nome a ela. Então, a posição de hidroxila, um. Então, vai ser um hidroxi. O grupo metil tá? na posição dois. Então, vai ser dois metil... mais o nome do aromático, esse aromático aqui é o benzeno, então a gente sempre começa pela posição da hidroxila, se tiver mais de uma a gente vai começar no sentido das hidroxilas, né? é anti-horário ou no sentido horário, e se tiver outros grupos a gente vai seguir no sentido de menores números até nomear tudo, né? Que é colocar a posição de todos, e poder fazer a nomenclatura. Agora, vamos ver algumas curiosidades. Curiosidades sobre o fenol. A hidroquinona é um fenol muito utilizado por dermatologistas para o tratamento contra manchas na pele, causadas por acne, sol e envelhecimento precoce. Ele é utilizado no peeling, procedimento feito em consultório médico, que provoca a descamação da pele e a formação de um novo tecido sem manchas. Os benefícios da hidroquinona são tratamento de melasma, tratamento de cloasma e tratamento de outras manchas escuras na pele. A hidroquinona também é apresentada de diversas formas, como pomada, creme, gel, sérum e solução. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo.